Olá a todos, meu nome é Nuno Miranda e estou a fazer mais um vídeo uh, aqui para o canal com o intuito de ensinar-vos a fazer jogos. Uh, começando mesmo pelos princípios e sendo mesmo muito básico, utilizando o GDevelop. Neste segundo vídeo uh, vou estar a fazer um pequeno projeto uh, no qual no site da própria GDevelop uh, até se encontra disponível. Uh, neste caso eu creio que até tenho aqui... Uh, com o nome Geometry Monster vocês podem verificar no site deles Vou estar a fazer uma versão ainda um pouco mais mini minimalista uh, O próprio projeto já é simples, bastante simples até Mas vou digamos até a até parte... Até a secção 8 Portanto eu vou dar um... De, não diria dar um, mas pronto Vou até a secção 8 pois se vocês se sentirem -se confortáveis podem dar um salto ao, à página do GDVOP e ver estas últimas secções, que também não é nada demais, mas lá está, para quem está a começar eu tentei modificar e simplificar ainda um pouco mais do que é mostrado aqui nestas secções em que eu digo que hum, uh, vou, vou reter a informação, portanto, uh, enfim, vamos então dar, o, vamos dar início ao, ao projeto, Uh, create new project, Ah, eu aqui já tenho isto em inglês, ok, eu vou tentar manter isto em, em português Se vocês quiserem trocar a, a linguagem seria aqui no empile, language e então... Uh, para português europeu ainda apenas está uh, 51% de, uh, traduzido, portanto eu acho que eu recomendaria mesmo o português brasileiro uh, De qualquer das maneiras, tanto um como o outro, acho que não deverão ter problemas, mas mesmo assim aconselho a usarem o brasileiro neste caso Caso queira o mesmo ter o em português. Ok, criar um projeto. E vou dar o nome de Monster Geometry. Uh, oh, yes. Criar um novo jogo vazio. Uh, configuração do jogo. Vamos aqui às propriedades. Vamos dar aqui o nome de Monster Geometry aí atrás só queria mesmo uma pasta para o jogo portanto aqui podem deixar o nome autor neste caso seria Miranda mon enfim um, aqui vamos dar uma resolução de 600 uh, acho que seria bom assim por 800 Uh, vai ser a largura como 600 e a altura da, da tela como 800 ok, nós aqui estamos a de definir um, o tamanho do nosso, da nossa tela de jogo um, modo de redimensionamento da resolução do jogo isto uh, pode ficar assim, ok, orientação do dispositivo, isto é mais voltado para, enfim, para, para mobile, caso vocês queiram exportar o jogo para Android e para iOS mas vamos usar retrato. Retrato seria... Ora bem, isto para ter uma boa comparação. Ora bem, portrait seria algo assim. Uh, queria ver. Pronto. Portrait seria algo assim. Pronto. Esta imagem talvez seja mais elucidativa. O, este, esta imagem aqui em que eu estou, eu estou a mostrar. O ponto 2 seria o portrait. Seria, seria retrato ou seja, por norma, a largura é bem menor do que a altura e se for a landscape, ou seja, paisagem por norma é ao contrário, portanto, enfim, a largura é bem superior, bem mais superior em comparação com a altura, portanto, seria esta a diferença entre portrait e landscape, retrato, paisagem, ok? é só mesmo para terem essa noção Portanto, aqui eu vou deixar como retrato, e reparem que aqui a minha resolução na largura é bem menor do que a altura, portanto trata-se de facto de, uma, de um retrato, a é bem dizer. Vamos aplicar esta modificação e vamos criar uma nova cena, que vou dar o nome de nível 1, Outra vez, assim como, se, como foi feito no, no outro vídeo. Damos dois cliques e aqui temos a nossa tela já configurada com, com a resolução que nós dermos de 600 por 800. Vamos já então adicionar aqui os nossos sprites. Os sprites, como eu vos disse no outro vídeo, podem ser inimigos, podem ser enfim objetos de, de cena, por exemplo, erva, árvores, personagens... Um, enfim, pode ser casas, tudo que for objetos para compor uma cena portanto uh, mas maioritariamente o, o sprite é usado para objetos animados ok portanto podem pensar que sprite é para ser usado em personagens, principalmente personagens, inimigos, enfim uh, vou chamar de monster e vou criar uma animação idle, ou seja, parado. adicionar, agora hum, bem, deixem-me ver aqui, atenção que pronto, os assets, ou seja, o, a biblioteca do, do conteúdo multimédia vai estar disponível na descrição do vídeo, já sabem, uh, neste caso, uh, hum, eu não vou usar nem metade destes assets, portanto, eu só vou passar os, os que realmente eu usar aqui neste, neste vídeo, Portanto, vamos mudar todos os que estiverem com a nomenclatura Idle. Agora aqui, Idle, Idle 2, Idle 3, Idle 4... Vocês podem estar a selecionar um a um com o Shift. Shift, rato, e sempre uh, clicando um a um. Portanto, uh, bastaria aqui estes. E vamos deixar isto com uma repetição para ele estar sempre a animar. Ou, ou seja, será algo assim, ok? Vamos aplicar. Vamos criar aqui um, um objeto, uh, um sprite também. E vai ser. Vai ser. Uh, vai ser shape. É uma forma. Uh, adicionar uma animação. E vamos criar o nosso, próximo, o nosso próprio sprite. E para isto, nós temos uma ferramenta para edição de imagem, que é o pixel Portanto, vamos adicionar. Usando esta opção. Edit with physical. Ok? Com o scroll eu posso aumentar e diminuir. Vocês podem alterar aqui o tamanho da imagem. Mas para já podem manter isto. Ok? Set default. E vocês podem criar aqui um quadrado. Como vocês quiserem. Ok? Podem fazer isto assim. Preencher. Isto aqui depois vai ao vosso gosto. Então, seria algo assim. E podemos até adicionar aqui umas cores muito engraçadas, talvez. Coisas mesmo esquisitas, talvez. Mas isto, lá está, fica ao vosso critério. Eu vou adicionar aqui coisas mesmo muito estranhas. Mas isto aqui, lá está, fica ao vosso critério. Só mesmo para vocês terem a, a, vossa, a vossa... Só para vos colocar numa zona fora do conforto para vocês sentirem desafiados a imaginarem algo, sei lá, qualquer coisa, também não é que seja muito bom, mas pronto, qualquer coisa assim... Isto definitivamente não, possio, não funcionou lá muito bem, enfim... Aqui o que importa é mesmo a funcionalidade do jogo, eu nem sei mesmo o que é que isto se parece, mas enfim... Um... Podemos até depois preencher isto, sei lá, qual coisa assim. Enfim. Definitivamente ficou horroroso, mas... A proposta do vídeo não é esta, portanto, enfim. Serve bem. Pode ser qualquer coisa que vocês quiserem. Salvar. Ok. Aplicar. Já temos aqui o nosso shape. Uh... Uma coisa que eu esqueci de facto de mostrar é que tipo já projeto que nós estamos a fazer. Não é? Não, não, nem, nem disseste o que é que íamos fazer, portanto o jogo seria algo assim. Andar para a esquerda e para a direita com o personagem e o objetivo é apanhar formas geométricas. Neste caso só vamos ter aqui uma. Ok? Aqui, aqui a diferença é que nós vamos ter vidas nem vamos ter estas bombas, apenas vamos ter esta funcionalidade de apanhar objetos. E sempre que apanharmos um objeto. Vai aumentar a nossa pontuação. É basicamente isso que nós vamos fazer. Portanto. Vamos já aqui. Hum, vamos então aqui. botão direito em cima da, da nossa tela. propriedade da cena. E vamos alterar o uh, nosso background. Ou seja, a nossa imagem de fundo. Uma cor. Neste momento ela está com cinza não é portanto eu vou dar aqui talvez até ah, aqui esta cor verde já assim já por padrão aqui e vou dar um, um... ok parece-me bem parece-me uma cor agradável vou arrastar a nossa personagem para aqui uh... e creio que seria assim acho que estaria bem ok vou deixar assim ó. Okay. Pronto. vamos aos nossos eventos e vamos programar então a nossa animação do, do, do personagem para a esquerda e para a direita portanto em eventos adicionar um novo evento aqui adicionar condição outras condições e vamos onde diz teclado quando tecla pressionada ou seja estou a dizer quando eu pressionar uh, ah perdão quando tecla pressionada, esta, e clicamos aqui, e vamos procurar por Left, ou seja, quando for clicado o botão para a esquerda, a nossa personagem, Monster, vai ter, adicionar uma força, para, no eixo em X, para menos 100. Ou seja, como vai para a esquerda, Uh, o valor deverá ser negativo porque isto aqui é em cartesianas deixem-me pôr algo assim no género Eu vou tentar fazer algo assim um pouco mais representativo para que vocês entendam isto seria o x isto seria o y é? um dois três enfim valores muito pequenos ei está muito bom. Pronto, enfim. Um, portanto, a nossa personagem encontra-se aqui. Ok? Então, nós queremos que ela vá para a esquerda. E nós temos que dar um, um valor negativo. Portanto, um, nós aqui vamos dar menos 100 em x, 0 em y. Não queremos que ele ande para... Um, portanto em Y não é necessidade uh, e há uma coisa que é importante explicar em relação ao Y uh, aqui no GDVLOP vocês e normalmente na maioria dos programas em onde se cria jogos aqui o Y é positivo para cima não é? e para aqui seria negativo não é? neste caso uh, no GDVLOP aqui é positivo e aqui é negativo. Porquê? Ora bem. Isto é a nossa cena. Imaginem isto como a nossa cena do jogo. Ok. E, portanto, o ponto de origem na nossa cena, na verdade, seria aqui no canto superior esquerdo. Ou seja, seria 0, 0. E se nós formos para baixo, o Y seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até, até o infinito, enfim. E em x continuaria a ser zero, não é? O x neste lado seria positivo. Seria, sei lá, 100. Digamos assim. E... e aqui seria positivo o y. Ok? Portanto, esta maneira, podemos ver que isto seria... Ora bem, vou tentar resumir da forma mais... Basicamente, conseguir. Basicamente a nossa cena seria aqui, neste lado do, do nosso eixo cartesiano, ok? Eu espero que vocês tenham percebido esta, esta, esta ideia, mas seria algo assim deste género. Portanto, em 0 no Y e menos 100 para andar para a esquerda, ok? Se nós corrermos isto verão que a nossa personagem já anda, ok? Não anda para a esquerda ainda. Mas já conseguimos. Ou seja. Estamos a dizer o que é. Que a nossa personagem vai mover 100 pixels por segundo. Ou seja. Por cada segundo que passa. Ele move 100 pixels para a esquerda. É isso que nós estamos a dizer. Ok. Agora. Se a nossa personagem. Uh, não. Se a nossa. Se nós clicarmos na tecla direita a nossa personagem Monster vai adicionar uma força apenas e vamos de 100 podem alterar outros valores podem pôr mais um valor se calhar bem superior ao 100 porque na verdade eu até está um pouco lento uh, mas enfim isto serve para exemplificar temos da nossa personagem agora uma outra situação Variáveis. O que são variáveis? E para que é que nós queremos variáveis? Ora bem, no GDevelop existe variáveis globais e existe variáveis de cena. Nós neste vídeo apenas vamos aprender como trabalhar com variáveis de cena. São variáveis locais. Mas o que é uma variável? Um exemplo muito prático. Imaginem uma gaveta em que vocês podem guardar coisas. Uma gaveta da cómoda é um exemplo mais básico e, e, e mais comum de se encontrar quando se começa a estudar a algoritmia e princípios da programação. Uh, portanto, uma variável nada mais é um espaço de memória onde se pode armazenar uma dada coisa ou várias coisas. Neste caso, nós vamos querer uma pontuação, não? É? E nessa pontuação nós temos que armazená-la em algum sítio, a nossa pontuação, não é? Então vamos começar pelo seguinte. Uh, clicando no botão direito em cima da tela, nós temos a propriedade da cena. E nós anteriormente alterámos a nossa cor de, de fundo do jogo, mas reparem aqui. Editar variáveis da cena, peço que cliquem aqui. E... Vamos adicionar uma variável de cena. Mas olha, reparem, leiam o que aqui diz. Variáveis de cena. Variáveis de cena podem ser usadas para armazenar qualquer valor ou texto durante o jogo. Por exemplo, podem uh, adicionar uma variável chamada pontuação, representada, representando a pontuação atual do, do, do objeto. Portanto, vamos adicionar uma nova variável, que não é que vamos dar a, esse, a esta variável, a este espaço de memória. Portanto... Esta caixinha, vocês podem ver uma, uma variável como um caixote. Uma variável. O que é que vamos guardar nesta caixa? Ok? Nesta caixa, vamos dizer score. Score, em português, pontuação. Portanto, este score, ou, ou melhor, vamos dizer pontos. Tá. Vamos simplificar ainda mais pontos. E qual, se, qual será o valor que ele vai usar? O que, o, que é, o que é que ele vai ter? Portanto, nós vamos armazenar o valor de zero. Ele vai começar com o valor de zero. Esta caixa não tem nada. Vamos dizer zero. E aplicamos. Criamos a nossa variável. Agora, nós temos que criar o texto com o número da variável aqui. Pronto. Adicionar um novo objeto. Vamos adicionar um texto. Vou dizer pontos. É o texto que eu quero que apareça. Ok, pontos. E vou dar um tamanho de 30 negrito, para que se veja bem, eu aqui vou chamar de pontos também, ok, e vamos arrastar isto para aqui, podem deixar à direita ou à esquerda, eu vou deixar aqui mesmo, hum, enfim, pronto, serve bem para já, agora, como é que nós vamos conseguir, hum, enfim, somar pontos? Por enquanto não temos nada que, que faça tal coisa, não é? Então nós temos que adicionar o um nosso inimigo. Vai ser um shape. A, a verdade não é inimigo. É o nosso objeto para apanhar pontos. Uh, nós aqui não vamos ter bombas. Portanto, vamos apanhar shape. É isto. Esta coisa horrorosa que eu criei aqui anteriormente. Enfim, não importa. Uh, portanto, vamos aos eventos. E vamos criar um temporizador. Ou seja, de x em x segundos. Um, vai ocorrer um evento para tal, para fazer isso vamos criar um novo evento adicionar uma condição uh, vamos a temporizadores e tempo uh, valor de um temporizador de cena e vamos dar uma espécie de 1 um segundo e meio ou dois segundos vamos dar 2 segundos talvez nome do temporizador uh, aqui temos que inserir um texto entre aspas para que seja validado. Ou seja, estamos a dizer que isto é um texto. Temos que dar um, um, um nome a este relógio. Portanto, vamos chamar de tempo. Ok? Ou seja, quando passar dois segundos, é isto que a condição está a querer dizer. Quando passar dois segundos, vai acontecer alguma coisa aqui dentro. E aqui dentro nós vamos fazer o quê? Vamos distanciar, vamos criar. Va vamos fazer com que apareça este objeto dentro da nossa tela. E para tal, uh, vamos selecionar um, um shape. E vamos criar um objeto. Eu penso que aqui, exatamente, é isto mesmo. Uh, a posição aqui pode ser, como houve disse, a posição em Y tem que ser positiva. Posso dar um 10, não há problema, aqui é interessante que em X o, ob o, o objeto apareça de forma aleatória, ou seja, pode, pode tanto aparecer como mais à esquerda, mais ao centro, mais à direita do jogo, é, é, é, sempre, é sempre aleatório, então para isso vamos dar uma função chamada random in range que vai sortear entre dois números. Vocês reparam que até eu próprio já auto sugere Random in range aleatório com números inteiros em um intervalo. Ou seja, nós o que é que estamos tá, a fazer aqui? Estamos a chamar um método que o GDVlop conhece. que já nos, já nos ajuda neste sentido. E, e aqui vou passar dois valores. Vou meter entre 50... Uh, e e 550 para ficar dentro da tela apesar de eu dar uma margem de 50 não é portanto eu estou a dizer que sorteio-me aleatoriamente entre 50 e 550 e, há, e aqui o que vai acontecer é que vai ser um número qualquer imaginemos pode sair 400 e depois vai sair 300 e talvez depois 100 e por aí fora enfim é totalmente aleatório ou seja, a cada 2 segundos vai ser sorteado um, um número aqui. E nesse, esse número vai ser a posição, na verdade, do nosso objeto. Ora bem, vamos então exemplificar. Uh, pronto, já criámos. E isto só vai acontecer uma vez, neste preciso momento. E para nós queremos que isto esteja sempre a acontecer. Temos que fazer reset ao nosso temporizador portanto, outras ações, uh, temporizadores de tempo, e vamos iniciar ou redefinir um temporizador de cena, e aqui vamos dar outra vez o nosso nome que demos anteriormente, ou seja, estamos a dizer, olha, chama o, o temporizador com o nome tempo, que nós definimos há pouco, uh, para voltar a fazer o trabalho dele, ok, então neste preciso momento, uh, há de estar a funcionar já, portanto vai passar dos chumes e vai aparecer, Ora aqui eu uma imagem, ok, instanciou aqui, instanciou aqui, instanciou aqui, e por aí fora, agora, convém é que isto caia, não é, para tal, nós vamos dar uma força a ele, uh, ui, ui, vamos fazer aqui shape, adicionar uma força, a velocidade em X vai ser zero. não queremos que ela ande para a esquerda nem para a direita, apenas descer. A uma velocidade de... vou dar uma velocidade maior que a do nosso personagem. Lembrando que tem que ser positivo, porque o Y é positivo para baixo, ok? Neste caso é o contrário, que okay? Vocês têm que ver. Uh, portanto, ok. E neste preciso momento já há de estar ok. Eu uh, era suposto, -se, se calhar isto devia estar aqui em cima, mas... Vani adicionar uma instância de força... Eu acho que era isto. Ou... Oh. Uh. Ah, já sei, já sei o que é, já sei o que é. Um, na verdade isto pode estar como estava. Opa. Pronto, isto pode estar como estava, não tem problema. Só que nós estamos a dizer que a força só irá empurrar o objeto durante o tempo de um quadro. Esqueçam isto, nós queremos que ele esteja sempre a empurrar. Ou seja, a força irá empurrar o objeto para sempre. É isto que nós queremos. Ok? E aqui temos... Podemos agora testar que ele vai funcionar corretamente, ok? É isto mesmo, agora. Ele não está a fazer nada ainda, não é? Não está a adicionar pontos, não está a acontecer nada, enfim. Vamos, vamos sair daqui. Vamos adicionar um som. Quando, quando ele apanhar uma, um shape, não é? um quadrado, ele vai tocar um som. Portanto, outras ações. E, e seria áudio reproduzir um som, choose a new audio file, aqui não está traduzido ainda, mas é escolher um novo áudio. Uh, Deixem-me ver aqui, eu vou deixar este, este asset disponível também para vocês, portanto, monster. Portanto, a partir de agora... Já há tocar, quer dizer, não vai tocar. Ah, ok. Esqueçam um o que disse, aqui não é, é basicamente a tocar o som quando, quando eu cria o objeto e não é o que nós queremos. O que queremos é que ele toque o som quando na verdade ele colide ou melhor toque no quadrado. Quando o, o nosso monstro tocar no quadrado vai tocar no vai tocar o som não é e vai aumentar a pontuação e é isso que nós queremos portanto temos que adicionar um novo evento vou deixar este, este esta, esta ação aqui para empurrarmos para a condição de baixo adicionar uma condição portanto quando o shape uh, colidir ou seja quando tiver uma colisão com o um monster ok quando houver uma colisão entre o monstro e o tal objeto então, vamos fazer. Vamos criar uma ação e vamos querer que o shape se destrua, o, o, o atual, não é? Excluir o objeto. Vai, vai destruir quando o, o monstro apanhar. Vamos tocar, então, o som. Para Cancelar, ninguém. enganei. Vamos empurrar isto para aqui. Pronto. E agora, vamos adicionar a pontuação. Para isso, adicionar a ação. E nós temos aqui uma, outras ações, exatamente, e vamos às nossas variáveis, ah, podem ver variáveis globais, enfim. Uh, temos aqui valor de uma cena, de uma variável de cena, que é o que nós queremos, valor de uma variável de cena. A nossa variável, que nós demos, vamos aqui às nossas variáveis, pontos, ok. Cancelar, vamos chamar de pontos, ok. E vamos dizer o que vai aumentar, vai somar mais um aos pontos que já tinha. Pronto, neste momento começa em zero. Eu vai somar mais um, ok. Quando tiver um, vai somar mais mais outro, um. Que é este valor, vai sempre somar mais um ponto. Sempre que apanhar um objeto, é isto que está, que está a fazer. Podem meter um, podem meter 100, enfim, isto vai sempre somar este valor que definirem, uh, ok. E, e agora o que vamos fazer, vamos alterar o texto para que apareça, porque desta forma é melhor mostrar. Desta forma já, já está a funcionar, digamos assim. O nosso monstro apanha uh, algo como um quadrado, nem sei o que é isto, mas vemos que não está a aparecer aqui e então é isso que vamos fazer e para tal adicionar uma ação e vamos aqui aos pontos ao nosso texto e vamos uh, onde é que está modificar o texto e vamos definir como vamos dizer que se vai, o texto vai ser igual a isto e vamos, vamos dizer assim isto vai ter que ser texto quando vocês repararem que tem aspas este campo, o valor da variável, pede um texto. Dentro de uma variável podemos ter texto, podemos ter números, podemos ter objetos. Não vamos dar isso agora. Podemos ter booleano, que é verdadeiro e falso. São coisas. Mas, neste caso, eu quero que entendo que aqui será texto. É o que vai aparecer para o jogador. Vai ser pontos. Mais... ToString e vamos chamar de qual era o nome da variável acho que era pontos exatamente acho que, acho que era pontos agora não me lembro uh, agora não me recordo o nome da variável mas acho que era pontos eu vou já, vou já ver eu sabia que ele estava a dar aqui erro mas uh, eu já não me lembro espera aí uh, variável cena é pontos, é. é isso, portanto a partida há de estar certo. Agora vamos ver. Ok, não está a funcionar bem, o que é que eu fiz de mal, defini pontos. Uh... Ah, ok, eu, eu aqui não reconheço assim, portanto eu tenho que chamar variable ou seja, o que é que está a acontecer para que vocês entendam como este campo aqui só entende texto o que é que nós estamos a dizer estamos a chamar isto aqui texto mais o no, a nossa variável com o número de pontos mas só que isto é número então nós temos que converter isto para, para string ou seja, para texto é uma coisa que para já vocês podem pode, pode ser um bocado confuso mas, mas enfim, quando vocês quiserem chamar variáveis para um dado texto terão que usar esta, esta chamada. Na verdade são duas chamadas, são dois, duas funções que a ser usadas aqui. Ok? Mas enfim, uh, agora desta forma ao estar a funcionar... Ok? Ora, um, dois, três e pronto e temos aqui o nosso projeto concluído eu penso que desta forma eu, eu limitei-me só, só usar os assets deles e enfim e fazer metade do projeto em si tentar simplificar e, e enfim tentem pôr a situação mais básica do qual que já é mas sinto-se à vontade para, para fazer o projeto tal e qual como aqui é demonstrado não é difícil Aliás, vocês têm a tradução para português, neste... Ah, afinal não tem ainda, aqui ainda não existe, enfim, uh... vocês podem seguir pelas imagens que não terão problemas nenhum, porque eu... eles aqui explicam muito bem, só, só com as... as screenshots vocês conseguem perceber o que é que está a ser feito, então, enfim, não terão problema nenhum, mas é isso, vou deixando com, com este vídeo e até uma próxima, obrigado por acompanharem.